E daí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo o que eu tô devendo A edição de dezembro de 2019 da Glambox Quer saber tudo que veio na caixinha e se valeu a pena? Então bora comigo pro vídeo! Então, gente, para quem viu meu vídeo da Glambox de novembro, se você ainda não viu, vou deixar aqui em algum lugar nos cards, aqui na descrição desse vídeo. No vídeo de novembro da Glambox, eu fiquei bem chateada porque não valeu a pena, mas como cada edição em cada mês pode ser diferente, vamos ver se a é de dezembro valeu a pena. E pra você saber se valeu a pena, baseado nos valores que eu pesquisei na internet de cada produto individual, comparado à assinatura que eu tenho... Fica até o final do vídeo porque eu só vou contar no final, então tem que assistir tudo para saber se valeu a pena ou não. Então, bora lá! Bom, pra quem não sabe, né, antes que explicar rapidamente, a Glambox é um clube de assinatura de produtos cosméticos, é, hidratantes, coisas de beleza, vende desde maquiagem até shampoo, e você tem uma assinatura mensal semestral ou anual. Aqui embaixo no box tem um link para você fazer a assinatura com um brinde ou algum desconto. Então dependendo de quando você acessar esse link, você vai ter algum brinde ali que a Glambox dá ou algum desconto. Então fica aqui na, se quiser assinar, comprovar para você, comprovar, você acessa aqui embaixo no box de informações. Começando aqui com o primeiro item, é um creme esfoliante da aça Boeira, eu não conhecia essa marca até essa edição de dezembro. Ele é um creme esfoliante para os pés. Aqui na embalagem não especifica, mas quando eu fui pesquisar na internet estava dizendo isso. Eu achei bem legal, né, porque é um creme esfoliante específico para os pés. Vem 250 gramas e diz que tem cristais de quartzo que promovem esfoliação e remove resíduos de células mortas, proporcionando um toque macio e aveludado. Isso aqui provavelmente eu vou usar bastante, não só eu quanto o Renato. Né? Não... O segundo item é esse Eye Makeup Remover da Simple, Simple, não sei, é desse Simple que se fala, né? Porque é uma marca, não é daqui. Então, é, uma, é um removedor de máscaras à prova d'água. Já usei, né? Afinal, eu estou gravando esse vídeo já, bem depois do que eu recebi a caixinha. Já é, usei várias vezes e como alguns produtos que eu recebi, eu recebi vários produtos da Simple no, ao longo desse um ano que eu tenho quase a, a assinatura da Anglon Box. E pouco, os, os, tinha, veio uma vez o lenço umedecido para remover a maquiagem. E esse aqui também, os dois dizem que são a removem rimel é, rímel à prova d'água e já aviso que não funciona, mas é um bom removedor de maquiagem, embora aqui diga que seja para o olho, eu usei no to, em todo o rosto, é muito bom. Ele vem 125 ml e como eu disse, é para remover a maquiagem dos olhos, ele não tem uma fórmula oleosa, então ele é bem líquido e diz que re, remove maquiagem à prova d'água. Eu uso Prova d'água e não removeu. Mas se você quiser testar e contar pra mim aqui nos comentários se você usa, já testou, às vezes é alguma máscara específica. Mas não recomendo, já aviso que isso aqui não funcionou pra mim. E o terceiro produto da Glambox que veio na edição Celebration é esse Above Hair Care, que é um shampoo a seco da Beston. O que eu mais gostei nele é que ele tem 50ml ou 30g e ele tá escrito aqui Pocket vai junto com você, você pode levar na bolsa e é ideal pra você levar em viagens, tá? Eu recebi ele em janeiro e viajei em fevereiro e foi uma mão na roda, eu adorei. Porque sempre que eu recebia algum shampoo, ou até a condicionadora seco da Glambox sempre vieram aqueles shampoos grandes, então pra levar para algum lugar foi ruim. Então eu gostei muito dessa versão Pocket, e reduz ele promete reduzir a oleosidade frizz, dar perfume brilho e maciez, sem resíduos, sem uso d'água. E isso realmente ele fez, porque eu testei em fevereiro quando eu fui viajar, e ele me ajudou muito. E o precinho dele é muito bom. Então quer saber quanto que custa? Assiste até o final do vídeo, tá bom? E o quarto produto, que veio na Glambox Celebration de dezembro, é esse creme de pentear da Operação Resgata Fios da linha da Belly, da marca da Belly Hair. Eu não conhecia essa marca, conheci há pouco tempo nas redes sociais. Então, vem um, é um creme bem grande, 270 gramas, então vai dar pra caramba. Eu costumo usar bem pouco creme pra pentear, porque eu já tenho o cabelo liso, mas pra desembaraçar. Então, tô louca pra testar essa aqui, porque diz que resgata o fios e quem tem cabelo... É, descolorido, né, que nem é o meu caso, colorido, precisa bastante. Então, tô louca pra testar, porque ele tem colágeno, queratina, várias vitaminas e Pro B5, então, pra cabelos danificados. O quinto produto que veio na Glambox foi esse sabonete Sindet. Eu não conhecia essa marca, nunca tinha visto, normalmente, em mercado, nem na internet, ou alguém falando... Então, é um sabonete higiene íntima da DAX, especial para higiene íntima, corpo e rosto. Então, ele é hipoalérgico, tem um pH 4,5 e diz aqui que possui uma base especial única com ação hidratante pH fisiológico ácido 4,5, essencial para a manutenção e equilíbrio do ecossistema vaginal. Então, é, vou testar, obviamente, eu não conhecia essa marca, e contar para vocês. Depois, quem sabe, se valeu a pena ou não. Mas é interessante. Eu confesso que em barra, sabonete íntimo, eu não tinha visto ainda. Só líquido, né? Mas vamos ver qual é. E por último, e bem menos importante, <risos> veio essa amostra grátis da Fricô, que é um odorizador e bloqueador é, de odores sanitários. É, esse aqui é, muito, é de lavanda, eu não conhecia. E isso aqui, na verdade, é uma amostra, então você corta aqui e você... Mas normalmente vem um sprayzinho, que eu já veio eu recebi há muito tempo na Glambox, e é muito bom e ajuda bastante mesmo. Você espirra, no caso dessa amostra grátis, joga no vaso sanitário antes de você fazer o número 2, antes de você fazer o cocô, e diz que não tem cheiro, e realmente ajuda bastante. Então, vem essa amostra grátis aqui de, do cheiro de lavanda, que eu não conhecia, e vamos testar para ver qual que é. Mas eu não vou ficar contando pra vocês se, eu... <risos> se funcionou ou não. Vocês testem e vocês vejam. Tá, e daí, gente, o que, que vocês acharam desses produtos? Confesso que em comparação aos do mês de novembro, eu gostei bastante, com certeza vou usar e testar. Quando eu testar algum, vou mostrar lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue aqui dicas para site CWB. Volta e estou postando alguma coisa sobre os produtos que eu recebo e testo da Duggan Box. E outros produtos que eu uso. Então segue lá, tem várias dicas. E agora, como prometi, do final do vídeo, vou contar para vocês quanto que custa cada um desses aqui. Vou usar meu telefone, né? Se a Marília, Marília Mendonça pode na live dela, por que, que eu não posso? Então vou usar meu telefone. E tá aqui todos os preços que eu contabilizei para vocês. Então pesquisei na internet né, alguma, alguns produtos eu achei em poucas lojas, né, ou uma loja, normalmente inclusive a loja da Glambox mesmo, que se chama Glam Shop, mas é uma média de preço para você achar, você pode achar em outros sites também. O creme esfoliante que eu mostrei para os pés da Saboeira, Boeira, ele custa R$ 39,90. Aquele creme Resgata Fios da Dabelle da, da Hair, ele custa uma média de R$ 13,00, então tem vários outros lugares que você pode pesquisar, achei de R$10 até 13 reais, mas a média é 13 reais. Aquele shampoo a seco que eu falei, que eu ia falar para vocês que valia a pena, eu achei por R$ 4,90, para você deixar na sua bolsa para dar aquele jeito no cabelo quando você precisa, é ótimo ou como eu disse para levar em viagem, e eu achei o preço muito bom, R$ 4,90. Adorei. O demaquilante da Simple, da Simple, é R$ 24,49. Um, alguns que eu achei, mas eu achei até por 50 e poucos reais, então é um, é um produto realmente como ele é importado, ele acaba sendo um pouco mais caro, e o sabonete em barra, né o sabonete íntimo em barra da Dax, ele custa R$10,90, totalizando, dá uma média de R$93,19 todos esses produtos da Glambox, da edição de Celebration de dezembro, e... Como eu tenho a assinatura anual da Glambox, que é uma assinatura que acaba saindo mais caro porque eu né, compro, compro, digamos, 12 meses, eu pago por mês R$57,00. Então, teve um ali um, um 40 e poucos reais que eu estou economizando, digamos assim. E foram produtos que, com certeza, eu vou usar no meu dia a dia. Tirando o escado a pés, que eu não costumo muito, mas por uma hora, quando você tem dor nos pés e pode usar... Então fica ali a validade também dele é de dois anos, então tá suce, com certeza eu vou usar. E daí você me conta, o que, que vocês acharam desses produtos? O que, que vocês acham da Globox? Se você assina, não assina. O que, que vocês acharam desses produtos? Tem algum que você já testou? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!